Eu acho que pessoalmente até vai ser melhor para ele, que ele vai para lá provar, os outros são todos enganados. Eu acho isso. E sabendo como, como é que ele é competitivo, com, quer sempre ganhar, quer estar sempre em primeiro, testa a perder, ele vai provar. Ah, eles pensam que eu não posso, então agora vamos ao Mundial e eu vou. Eu acho que isso vai ser bom para a seleção. Agora, questionar o, o melhor do mundo, o, questionar o melhor jogador português sempre, pronto, pode haver pessoas que considerem outros. Mas, são factos troféus, títulos, desempenho, gols na Champions, golos em todo lado. Como é que alguém pode questionar um, um, um jogador desta dimensão? É, é, é verdade, eu, isto foi uma coisa que até ali, isto parece que estamos sempre à espera do mal dos outros. E o, o homem teve 20 anos sempre a marcar gols e andaram aí uns escondidos prestes para... Não, ele vai cair, vai cair. E agora porque tem um momento de mal, toda a gente está a aproveitar isso. Aquilo é uma, uma motivação. Tu estás a jogar, tu tens um exemplo à tua frente de uma pessoa que ganhou tudo. E muitos dos que estão lá também querem ganhar tudo. Então tem ali o exemplo perfeito o do que é que eu tenho que seguir. Profissionalmente, pois o resto eu não posso falar aqui, mas profissionalmente. É um exemplo para toda a gente, para todo, para todo o jogador de futebol, pela maneira como trabalha, como, como a maneira como se dedica, como a maneira como, como treina, como a maneira como se prepara, como dorme, como descansa, como se alimenta. É um exemplo para todos. Não é por ele ganhar o um Mundial ou ficar pela fase de grupos que vai beliscar tudo aquilo que ele fez. Agora, claro, há pessoas que vão dizer Ei, se for o Mundial, vai toda a gente voltar a bater palmas e dizer que é o melhor. Se correr mal, vai dizer que ah, nem devia ter ido, como é que é possível dizer que o Ronaldo não pode ir ao Mundial? Mas há pessoas que vão dizer isso, não tenho a menor sombra de dúvidas, eu já estou a dizer isto antes de acontecer e, e depois, se ele chegar lá e fizer golos, essas pessoas não vão falar. Não se pode meter em causa um, um jogador que, que já fez tanto pela seleção, já fez tanto pelos clubes onde passou. E, e não é por, por um ano menos bom, ou seis meses, eu vou dizer seis meses, menos bom que, que se vai, eh, como é que é dizer, escurecer a imagem dele.